um kit manutenção que resolve quase tudo para soluções de emergência em trilhas. E aí? O que você faz? Aí você está lá, sua mochila rasga. Sua bota abre, perde o solado, sua barraca quebra, rasga, né? Sua jaqueta fura, sua calça se abre. E você está lá no meio do nada, no meio da trilha, falta três dias ainda para terminar. Você só levou um calçado, a única mochila que você tem e a sua barraca está detonada. E aí? Bom, no kit emergência no kit de emergência de manutenção de emergência algumas coisas não podem faltar e essas algumas coisas juntas elas resolvem quase tudo que você é, for precisar fazer algum tipo de manutenção de emergência A manutenção de emergência é aquela manutenção que você faz é, o suficiente o pouco que que você conseguir para que você consiga sair daquela situação com o mínimo de segurança né então Fitas Hellman, famoso enforca gato, isso é, nunca pode faltar. Tem na tua mochila umas 10 umas fitinhas dessa. São fitas é, de poliuretano né, que você usa é, para estancar é, um buraco da, da bota, fechar o seu lado, para amarrar. Vareta, uh, para costurar a sua mochila, para juntar, emendar material, uh, para ajustar seu bastão de trilha que quebrou. Uh, você usa para muita situação e aí é, é a sua criatividade. É, uma fi, é, é, uma, é, um, é um material que não pode faltar no teu kit de, emer, de manutenção de emergência. Silver Tape nem precisa falar, né? Você vai é, é outro item que não pode faltar. Você vai tampar furos na barraca, vai tampar, a, a, vai remendar rasgos a, na roupa, na jaqueta. Né? Você vai ajustar o solado que que é, ajuda a prender o solado que está abrindo, né? Que você vai prender lá com fita real e mãe depois você vai dar uma volta. Com silver tape, é, e aí é sempre bom levar pelo menos uns 2-3 metros enroladinho no palito guardado na mochila. Paracorde paracord é outro item que não pode faltar. Lembra que você que o paracorde ele tem 3 metros na pulseira? Mas ele tem seis, sete filamentos, que aí você pode chegar a 12 15 metros. De, se você emendar os, o, o, o filamento né? e aí você vai usar para costurar para costurar mochila, costurar barraca, costurar bota, costurar roupa né? fazer amarrações, montar abrigos de emergência até pescar você vai usar para ir em situações então é, é importante ter e claro, não pode faltar o seu canivete suíço né? e aqui eu destaco, no caso do canivete suíço eu destaco o, a agulha né, para perfuração e costura de couro é ela que você vai utilizar para fazer costuras é, no material mais grosso como a mochila como o couro da bota né, onde você vai utilizar para fazer aquela costura de sapateiro se você não sabe fazer costura de sapateiro procura na internet alguma coisa e, e pratica um pouquinho mas é uma coisa é um método de costura super simples onde você vai usar o, o filamento do paracorde de um lado é, vai usar a agulha de outro vai usar uma outro filamento na agulha e aí você vai ultrapassar o couro vai ultrapassar o material e vai a, a, fazendo a, a costura e claro agulha e linha para as manutenções é, mais delicadas né principalmente roupa boné jaqueta calça né que normalmente às vezes a gente rasga e a rasga tão o rasgo é tão grande que às vezes a gente precisa dar uma costuradinha. Então é isso. Não esqueça de montar o teu kit de emergência, emergência de manutenção. Junta todo esse material, junta a agulha e linha junta o seu canivete suíço, junta o seu paracorde, junta o seu silver tape, junta suas fitas Hellman e seja feliz. Todas as situações de perrengue, você com certeza vai utilizar e agradecer por ter guardado na sua mochila o seu kit de manutenção de emergência. Até a próxima.